vocês rapidamente aqui, quem é a professora, todo mundo já sabe, mas ela é psicoterapeuta especializada em terapias de vidas passadas, né? professora e escritora, além de uma palestrante consagrada. Então, com todos vocês, por favor, professora Peraí, parece, parece, sim, parece já o tá Tati? é bom. É, eu queria primeiro agradecer aí a essa direção desse espaço que eu admiro. E como bem falou, desculpa, Ivo. não é a terceira idade também. De Ivo, Ivo. Ivan, eu estava achando que era uma loucura. Desculpa, e do comandante Cristiano, e comandante Ivan e todos que trabalham nesse espaço, porque essa diversidade eu acho que é o que vai é, determinar o caminho da luz para todos, né? Trazer a toda a diversidade para descobrir e debater os temas que estão assolando o mundo nesse momento. Quer dizer, como o tema diz, estamos prontos. O mundo que nos espera quer dizer, ele já está aqui configurado, né? esse mundo é, em que nós precisamos pensar muito, refletir muito sobre isso é, qual é esse mundo que a gente fala que nos espera e que já está se configurando? é um mundo de dualidade que está se dissolvendo nós vivemos milênios aqui é, entre sombra e luz, bem separado bem distinto ou você era da sombra ou você era da luz né? e, e esses seres vieram se desenvolvendo alguns remitentes insistem em permanecer na sombra mas como dizia uh, Ramatiz e tantos outros luminários através da psicografia de Chico e de tantos outros também da filosofia oriental e, e das palavras de Jesus esse depois do segundo milênio haveria uma idade da Terra que não permitiria mais essa convivência da sombra só haveria a luz e quem estivesse atrasado e insistindo em permanecer nas sombras teria que passar para um outro estado um outro planeta para poder recomeçar coisa que muitos de nós já fizemos nós viemos todos a maioria das estrelas nós estamos aqui há milhões de anos parece que 25 milhões aproximadamente né? e nessa longa caminhada cá é, entre mortes e renascimentos nós viemos aprendendo uns mais rapidamente tem sempre assim né, uns mais apressados outros mais lentos reflexivos mas todos viemos aprendendo e nesse momento tem assim um, uma triagem no sentido de quem quiser pode acender mais rapidamente e eu digo isso porque no meu trabalho os últimos cinco anos e sobretudo nos últimos três anos do início da pandemia a velocidade né, a ressonância foi assim assombrosamente acelerada coisa que a NASA chegou a constatar né? não sei se todos ouviram, leram mas é, houveram saltos, parece que de 8% para 35% e 47% na velocidade da ressonância chuma. Então, é, é quem está atento, é evidente, mas é evidente que as coisas estão mais rápidas, mais aceleradas. Tanto a sombra que insiste em permanecer, ela está cada vez mais rápida na sua predação, que fica claro para todo mundo. A gente vê nos governos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, como falou o coronel Ivan, é, essas lideranças estão ficando bem claras de que lado você está. O público não precisa refletir muito para perceber que, isto é óbvio que não procede, que não faz sentido, né? e aquilo ali tem coerência. É por causa dessa separação que eu observo, e eu gostaria depois, quando a gente trocasse ideias, que vocês também falassem do que vocês percebem nessa questão do tempo, do espaço e da realidade que está se apresentando, mais separadamente essa dualidade. O que é sombra fica claro e evidente. E isso dentro de nós. Se nós observarmos, é, quem está optando pelo autoconhecimento, por se auto-observar, começa a ver o quanto de sombra existe nos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E isso, na observação diária, a, gente, a primeira reação é a gente negar. Porque a cultura, a civilização diz isso é feio, é, é bom ser bom, é horrível ser mal. Então, nós crescemos querendo parecer sempre para o outro como perfeitos, inatingíveis e tudo mais. Mas agora nós temos a oportunidade, e quase que, vamos dizer assim, o direito divino, de aceitar nossa parte escura, nossa parte sombria, nosso lado não tão aceito socialmente. Porque a partir disso é que nós vamos conseguir transformar em luz. Porque essa parte sombria, pela psicologia, nada mais é do que aquela parte que não cresceu, aquela parte que ficou guardada no porão do inconsciente. E esse porão do inconsciente é, não cresce, a gente fica na escuridão. E a gente desenvolve o lado racional, o lado profissional, tudo isso, mas quando chega nas relações afetivas, nas relações pessoais você não consegue dar conta. Por... vocês concordam com isso? que é a parte mais difícil, por quê? porque nós deixamos lá no porão então, a psicologia transpessoal e várias outras práticas ferramentas de autoconhecimento trazem o contato da sua luz, da sua lucidez, né, que é o que é, nos define como seres conscientes, fazendo parceria, indo lá buscar aquela criança que não cresceu, né, que só comete atos absurdos e, vamos dizer assim, censuráveis, e você deixar sair pouco a pouco e acompanhar esse crescimento. Quer dizer, quando você se surpreender cometendo um pensamento e às vezes até uma ação que você não aceita, não acha que seja, que vai te apresentar alguma coisa e que vai prejudicar alguém, seja uma palavra, uma atitude, você primeiro tomar consciência de que você não aceita isso, mas que você acorde essa fraqueza. É só olhando a sua própria fraqueza, a sua própria sombra, que nós poderemos nos preparar para esse mundo que está chegando e configurando. Porque é o um mundo em que a luz vai prevalecer. Ao inverso do que foi até agora, a sombra sempre foi mais evidente, porque a humanidade terrena sempre teve a sua sombra mais evidente, pessoal. E o mundo de fora reflete o mundo da humanidade interna, o mundo interno da humanidade. A gente configura no, nas nossas ações, no mundo externo, aquilo que somos e sentimos e privilegiamos. Então, eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave número um. E não precisa fazer nenhuma grande terapia é a intenção de se conhecer sem censura. Não vou censurar, não posso censurar os atos, mas os pensamentos e sentimentos eu vou acompanhar. Eu vou ajudar a crescer. Entende? Então, é, essa é a primeira dica para a preparação para esse mundo que está configurando. Eu acho que todos aqui já devem ter pensado nesse mundo é, que está se apresentando. Alguém não pensou ainda... Alguém ainda sente que está igual há 10 anos atrás, 20 anos? Não, você também. Você acha que não está? Não está de nenhum. Muito bem. O que? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu, eu particularmente. Não, eu Eu fico eu, eu, eu, eu suas palavras porque eu às vezes me sinto. Estranha no Ninho. É a palavra que me fez esse sentimento. Exatamente. Tá. Então, depois, no final, todos terão a oportunidade de levantar o dedo e dar a sua participação, a sua compartilhar, compartilhamento. Agora, esse sentimento de estranha no Ninho é justamente um sentimento que muitas pessoas têm é, quando começam a perceber que tem um programa de evolução a ser feito internamente. E que aquilo que está fora não é, não é vamos dizer assim, é, a resposta. Então, é, você tem uma, um trabalho aí de se melhorar, até para espalhar essa mudança sua ao seu... que eu tinha, e tem um mestre, que eu sempre, no início da pandemia, quando eu fiquei muito assustada com o que eu estava percebendo, né? na televisão, na mídia, eu, lendo o que se passava no mundo, eu pensei, nossa, isso vai ser um verdadeiro inferno que está se construindo. E um mestre meu, que se comunica sempre, intuitivamente dizia, calma, calma, entendeu? Vai com calma, porque isso é só a ponta do iceberg, mas isto é o caminho da solução. Deixa vir, está purgando o que está fora e todos devem seguir o caminho de purgar internamente as suas questões mal resolvidas do passado. E com isso eu fui informada de que o Karma tem a oportunidade de ser libertado nessa transição. Por quê? Porque existem é, grupos imensos de seres é, terrenos evoluídos. Encarnados ou desencarnados, e seres estelares. Ele, ele mostrou umas cenas que é incrível, porque esses seres estão todos, alguns em na que o Daniel Ivan falou da palestra que vai ter de ufologia. Esses seres, entende? É, interestelares, né? que não são dessa nossa galáxia, muitos de, das várias outras galáxias, muito mais evoluídas, que estão, assim, emocionados e querendo assistir e participar dessa evolução, essa transição da Terra e da humanidade terrena. É um momento único. Para a espiritualidade maior, esse é um momento único. E como eu gosto de trabalhar com a ciência e a espiritualidade, eu comecei a descobrir que a ciência e a espiritualidade é que nos guia, ela é avançadíssima e a gente não consegue nem imaginar o que temos. Quando eu trabalhei no grupo de pesquisas de materialização de espíritos para a cura, no grupo do Lar de Freire Luiz, isso foi em 1990, de 1990 a 2004, é, eu tive a oportunidade de é, levantar perguntas de aprender, né, perguntando sobre os efeitos que aconteciam, porque não é que todo mundo se curasse, aí é que está a coisa. Muitos procuraram e encontraram uma boa morte, porque é, conseguiram é, apaziguar os seus conflitos, as suas revoltas e provavelmente numa próxima reencarnação já estarão com o perispírito mais apurado, menos conflituado, porque o perispírito, onde a doença começa, é a forma do nosso campo emocional mental, aquele que a gente leva para entrevistas e depois reencarna e traz. Se ele está muito bem, já chega Certo. Então, a é... Essa experiência com materialização e cura me colocou em contato com seres terrenos e também extraterrenos que traziam é, aparelhagem visivelmente materializadas com cristais quânticos que emanavam luz que só agora eu ouço falar nessa última nesses últimos cinco anos, eu ouço falar através de palestras de psicografias, entendeu? De, seres, de equipamentos que trazem cura física, porque curam o perispírito. Agora, por que, que algumas pessoas não se curam nem fisicamente, tão pouco emocionalmente como gostariam? Porque é preciso ver a intenção de desapegar-se de alguns padrões e crenças. Para você se curar psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, e fisicamente, que é a última porta né, do desequilíbrio, né, você precisa estar disposto a desapegar de crenças. Por exemplo, uh, você acredita que você não merece felicidade. É uma questão da baixa autoestima. Então, você terá dificuldades em acessar a sua autoestima, que é importantíssima. Você é luz e merece luz e merece a cura. Não é ninguém de fora que vai te dar essa verdade e essa crença. É você que tem que conquistar isso, mexendo, burilando a baixa autoestima, ouvindo quando você diz, não, mas eu não vou conseguir isso. Não, mas isso não é possível para mim. Essas, essas crenças impedem que você se cure, impedem que você se transforme. Entendeu? Então, começar a se conhecer um pouco né? e se libertar dessas crenças que vêm, às vezes nascem na infância atual, mas às vezes vêm já várias vidas. Entende? É, com sensações é, que você aprendeu ao perder o corpo físico, de que você seria impotente, de que você não conseguiria dar conta de uma realidade, entende? da frustração. Então, é, o primeiro o segundo passo seria justamente o autoconhecimento. É, estar em contato é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil está tão perto e tão longe esse processo, que é se prestar atenção, se dar esse direito de estar se observando no tempo presente e no dia a dia. Seja quando você está sozinho e pensa, seja quando você está em contato com alguém, conversando, seja quando você age. Observar-se sem censura, observar-se simplesmente. Entende? Por que, que eu estou fazendo dessa forma? Por que, que eu estou dizendo isso que talvez magoe aquela pessoa? E você vai ter respostas. Você vai perceber que às vezes você está se sentindo inferior, que às vezes você está se sentindo incapaz. entende? E aí você vai observando como você reage na vida e vai substituir por ações. Porque a neurose é a reação. E está muito distante da ação. A ação é construtiva. A reação é destrutiva porque ela te afasta de você mesmo. Ela se defende do outro, dando um valor ao outro maior do que o seu. Então, essa segunda dica. Eu acho que a gente pode tentar treinar no dia a dia. Tá? Então, voltando à questão da sombra e da luz nesse momento da humanidade eu gostaria que vocês refletissem de que forma vocês pensam se adaptar a esse mundo que está crescendo aos nossos olhos o coronel Ivan falou dessa dessa matriz desse modelo externo, mundial de que de um lado tem os que vão vencer e outros que serão derrotados né? a gente sente isso no Brasil eu sente isso no mundo inteiro então agora tem os que estão disputando poder a qualquer preço né? o poder da tecnologia o poder do dinheiro e por trás disso tudo os grandes banqueiros financiando os conflitos mundiais para que eles possam se manter no poder financiando as ideologias financiando a política e é por isso que vamos dizer assim, eu tenho um amigo que diz, não, mas isso está no mundo inteiro é por isso mesmo porque tem uma ordem um grupo que espalha esses valores e que, vamos dizer assim conduz isso e a maioria ainda não despertou para perceber que é uma manipulação Entendeu? E que nós, se não despertarmos, estaremos sendo guiados. Eu me lembro daquela, frase, daquela imagem bíblica, né? Daquele, daqueles porcos todos pela ladeira, né? Sem saber nem porquê, levados por uma onda, né? E tem tanta literatura que fala sobre isso sobre o despertar da humanidade, o despertar da consciência, né? A, a chave da felicidade, a chave da luz, a meu ver, está em trabalhar diariamente a autoconsciência. Um ser desperto, ele é capaz de ver a verdade onde ela está. E ele não se convence de qualquer mentira. Entende? Ele enxerga. E isso vai aos poucos... Pertanto, uma conexão interna, e essa conexão interna, ela passa por, por pelo ego, que somos nós, nossa carteira de identidade, nossa história biográfica. E a comunicação com o nosso Deus interno. Por isso é que todas as respostas partem da resposta interna. Ele busque dentro que você conseguirá agir fora da melhor maneira possível. Aí, como fazer essa conexão com esse Deus interno? Tem várias maneiras. Quer dizer, a filosofia oriental já há milênios, cinco mil anos. Tem a meditação, tem a yoga, que é um, um exercício, uma prática de se ouvir e de parar a desacelerar o cérebro. Porque a mente... Ela é como um macaquinho, ela pula de um lado a outro, uma ideia para outra, e você não tem tempo de perceber o que se passa aqui e agora. Então, a yoga, a meditação é uma técnica, é um instrumento né, de estar com você, de gostar da sua companhia, mesmo que estando em público, mesmo que estando entre amigos ou no social. Outra técnica, qualquer terapia que te leve a se auto-observar e se acolher nos defeitos, para poder ter tempo de educar essa criança interna. Porque, assim como nas famílias, os pais que não educam seus filhos, que não prestam atenção a eles, ao que eles necessitam, acabam criando vândalos. Né? É, ou então, pessoas que vão buscar muito, ter muito trabalho para poder encontrar o que os pais não nos ajudaram na infância. Agora, nós temos que fazer isso conosco, porque nós temos uma criança que foi ferida lá, pequenininha, e já trouxe feridas, várias feridas, para que cada caminhada, cada corpo novo que receba dê uma chance de se lapidar. Então, essa criança interna precisa ser primeiro acolhida, não rejeitada depois de acolhida você conversa eu costumo às vezes conversar em voz alta comigo mesmo então se eu estou em casa sozinha à vontade eu converso em voz alta eu converso com a minha criança Entendeu? antes de dormir eu peço a esse Deus interno que tem todo o registro da minha trajetória todas as subpersonalidades que eu fui no passado eu conheço só sete mas oito mas existem inúmeras eu conhecia as sete, oito, que eu trouxe para trabalhar essa vida. Mas é, levei muito tempo, depois que descobri, que reconheci, identifiquei, para ir lapidando o reflexo dessas vidas passadas na minha atual. E hoje em dia eu tenho a alegria de dizer que essas, é, os defeitos eu acolhi e deixei para trás. Aceitei, acolhi, perdoei e deixei para trás. E as qualidades, aquilo que eu aprendi, eu trouxe somo à minha vida atual. Entende? E identifico o tempo todo é, a culpa daquele, daquele anterior, ou a coragem entendeu? daquela outra pessoa que eu fui, e eu vou acolhendo essas qualidades e fazendo uso, e vamos dizer assim, agradecendo todos os erros e acertos. Entende? Isso é o que nós precisamos como terceiro ou quarto item para enfrentar esse mundo. É nos integrarmos, entende? Acabar com essa separação que o mundo de fora está apresentando, mas que isso vai terminar em breve breve, 10, 20, 30, 50 anos. Mas por quê? Porque essa separação, essa dicotomia está em final de, de, de era. Entende? A Terra, já acelerada como está, ela já começou a adentrar na quinta dimensão. E a quinta dimensão é integração. E nós temos que trabalhar isso corpo, mente, espírito, também para estarmos em harmonia com a Terra. Então, eu acho que todos que estão aqui já trazem essa intenção. Ninguém estaria aqui às duas horas da tarde, entendeu? Como vocês sempre vêm, para ouvir, debater, refletir sobre temas tão diversos e importantes, entende? Que vão nos ajudar a integrar dentro de nós essa diversidade. Entendeu? Porque nós temos diversidade só na biográfica. Já temos uma imensa diversidade. A genética do pai, a genética da mãe, dos ancestrais. entende? Aí junta com as experiências e o registro acástico que temos dentro de nós de todas as vidas passadas. De tudo que nós já vivenciamos. Está tudo registrado. É por isso que nós podemos acessar. Está tudo no nosso campo mental e emocional. Então, essa é, essas noção de que nós temos um, um potencial maravilhoso dentro de nós para nos ajudar nessa integração, naturalmente você verá o processo se, se integrando ao mundo externo. Entende? Junto com a Terra e com a humanidade. Porque está visível que essa separação já chegou ao limite máximo. Daqui não tem mais. É luz separado. Ou integra, ou não vai sobreviver nessa dimensão de quinta. Entende? Vai sobreviver na de terceira e quarta, na terra velha. Entendeu? A terra nova vai se expandir e aí nós vamos ficar vivendo como se tivesse um vidro entre a terceira e a quinta Entende? eu não quero isso eu quero estar vivendo a quinta integrada Entende? mas é uma opção de cada um agora se todos podemos é, trabalhar essa integração vai ser melhor porque a integração nos livra do karma. O karma é dor, é vitimização, é sofrimento, é passado. Porque nós é que trazemos essa dor e esse do passado? Porque nós acreditamos que ela existe ainda. Entende? E tudo aqui, como já disseram os mestres, na terceira dimensão, é ilusão porque está separado é uma ilusão. Se você acredita que você é feio, você se sente feio. Se você acredita que você não pode ter felicidade, você não terá. Quando a gente chegar na quinta, isso não existe. Não existe é, livre-arbítrio, né? que tanto se fala. Porque só existe um caminho que é o seu da luz e fora é luz também. Dá para entender essa questão de unidade? e separação porque até a terceira o mundo é dividido dentro e fora quem estava aqui até então fora as exceções estava dividido entre isso e aquilo entre direita e esquerda entre feio e bonito entre posso e não posso entendeu? quando você se integra internamente essa questão não existe mais isso não é mais realidade para você você é o que você é. E o bem e o mal está junto, integrado, e é uma outra coisa. Não é mais nem bem nem mal. Entende? Então não tem, você não tem escolha. Eu quero ser boa ou quero ser. Não. Você é luz. Entendeu? E aí perguntando a um orientador espiritual mesmo assim: mas e como é que eu vou ajudar as pessoas da família que não querem enxergar? Isso me dói tanto. Isso, né? Aí ele disse, seja luz. No início era difícil para mim, seja luz. Mas eu não sou luz, até entender que eu tinha que estar luz, pelo menos, quando estivesse em contato. E aí você vai desenvolvendo a luz. Por quê? Quando estou com aquela pessoa que está mergulhada na divisão, que está mergulhada uh, na baixa autoestima, se eu aceito que ela está assim, não quero mudá-la, mas eu entro de coração a coração, na relação com ela, na comunicação, eu comecei a perceber que me surpreendia com alguns resultados mínimos. Da mesma forma como eu faço com meus netos pequenos, quando eles estão lá na termosia e tal, e que se você entra né, com a divisão, é isso, aquilo, é assim, não pode. Aí senta, fica do tamanho, olha no olho e faz uma pergunta. De repente, a pessoa cai em si e muda naquele momento. E já vai experimentando outras atitudes. Então, eu sugiro que vocês trabalhem essa parte e vocês. Comecem a pensar na integração interna. Entende? O mundo está terrível. Está assim. Entendeu? Se a gente acreditar que a solução terá que vir de fora, a gente vai ficar meio deprimido. Então a melhor maneira que eu estou encontrando é trabalhar cada vez mais a minha integração interna, porque aí eu olho para aquilo e digo, não vai haver uma solução que eu não estou encontrando para isso, porque eu estou impotente diante disso, mas a luz é, vamos dizer assim existe um regimento para esse planeta esse planeta tão primário e perdido não está solto no rabo da galáxia Assim a deriva, cada um por si. Não. Tem, um, um, vamos dizer assim, uma coordenação geral até para impedir que aquelas é, pesquisas espaciais é, cheguem de uma maneira belicosa no resto do universo para desequilibrar o universo. Então, tem um comando geral acima do terreno. Entende? Com bases diferentes, não com as mesmas regras e princípios desse, desses governos terrenos. Então, eu passei a acreditar, assim, existem coisas que eu ainda não entendo, vou continuar estudando, vou continuar ouvindo, lendo, entende, mas eu preciso dar conta do aqui e agora, da minha vida, é, da minha relação com esse mundo. É, né? e ajudar sendo luz e esse sendo luz eu descobri que seria naquele momento eu conectar a luz mesmo que depois eu perca mas eu volto, então eu vou e volto então de coração a coração me comunicar com essas pessoas né? da família, amigos e com os pacientes também porque quando eu entro para trabalhar, eu esqueço tudo e conecto entende e essa conexão com aquele campo né, do paciente é que ajuda a entender e respeitar aquele paciente nas limitações dele e assim ajudá-lo a ir mais longe a cada passo tá? então eu acho que essa pergunta se estamos prontos para o mundo que nos espera ela não pode ser respondida de uma vez só ela precisa de uma reflexão, de uma autorreflexão e de uma disposição de pegar, arregaçar a manga e esse trabalho diário de conversa consigo mesmo, de é, conexão interna e de começar a acreditar, sim, que você ainda não é luz, mas você tem uma luz dentro de você. E que você pode exercitar essa integração para que você se torne luz. Porque a gente costuma não pensar o quanto nós temos um Deus interno. A filosofia oriental sempre disse isso e eu nunca acreditei muito há anos atrás. Eu então, Deus, quer dizer, nós buscamos o Deus fora. E está agora mais claro e mais provado que todos temos o nosso Deus interno. Ele só está lá dormecido, desconectado de nós. Porque durante a caminhada terrena fomos perdendo contato com essa divindade. Até porque os escritos, da maioria, quer dizer, Jesus nunca falou nada, mas escreveram por ele. E depois esses escritos passaram por vários concílios, né? E que foram modificando segundo o interesse do Papa da época, com o rei da época, com o imperador da época, e foram tirando isso da muita liberdade para o povo pensar. Bota aí uma culpa, então bota lá um, uma frase ali, né? Modifica e espalhe um pouquinho de culpa, porque a culpa contém a libertação, né? Quem pensa demais. Quem acredita demais na sua luz vai acabar se revelando e o dízimo não vai chegar até nós. Então... É assim quê? É assim mesmo. Exatamente. Então, é, nós temos que, que revisar todos esses conceitos, todas essas crenças, e buscar a verdade que tem nesses escritos, né? buscar a verdade que tem em nós, e começar a participar disso, a participar desse processo. E a melhor maneira é participar com a nossa transformação. Né? Se cada um buscar a transformação diariamente, eu posso garantir que eu nunca evoluí tão rápido como até três anos atrás, três, quatro anos atrás. Ela é linear, eu posso afirmar a vocês que a vibração do mundo não está mais tão linear. Para quem quiser abraçar essa teoria e experimentar, ela não está. Um insight que às vezes eu meditava, fazia, levava às vezes seis meses, um ano, dois, três, agora pode vir em uma semana, duas semanas. Antes de dormir eu sempre me conecto com o meu Deus interno converso em voz alta e digo qual é a minha intenção o que, que eu estou precisando para o dia seguinte ou para a semana e às vezes não vem no mesmo dia Imagina? Eu falo, eu repito na outra noite outra... mas às vezes em menos de duas semanas eu estou preparando o café da manhã ali naquele silêncio, pronto chega, chega assim com uma comunicação mental eu digo, mas eu não tinha pensado desse jeito, nessa coisa e aí vou botar em prática e funciona. Então, eu, eu fico surpresa porque eu tive uma carreira de autoconhecimento muito linear. Fiz aquilo, depois fiz aquilo, estudei aquilo, aí aprendi um pouco com aquilo. E agora é como se tivesse o tempo espiralado, o tempo da quinta dimensão. Que não é assim, é assim. Então, você pode chegar rápido a uma resposta... Eu garanto a vocês que se vocês tiverem essa intenção e começarem a praticar, vocês terão respostas. Começa no exercício, quando a gente vai para a academia malhar, né? o abdômen, as pernas, a gente leva tempo para o resultado aparecer. Né? Meses, tá? seis meses, para aparecer um pouquinho de diferença. Tá? Vai demorar um pouquinho também. Mas depois que vocês pegarem o ritmo, as coisas... Se aceleram e é porque existe uma ajuda intensa, entendeu? Extrafísica, uma ajuda muito grande para que a humanidade acelere e vá mais rapidamente para esse ponto da quinta dimensão para aproveitar essa transição junto com a Terra, certo? Então, agora eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, tá? ou questionar alguma coisa. É a hora que você começa a descobrir o déjà-vu. Sim, o déjà-vu e a lei da sincronicidade. O universo responde. E se você estiver atento aos sinais, você vai entender. Então vale pedir também ao seu Deus interno que te ajude a interpretar corretamente os sinais. É outra conexão importante. É como se a gente estivesse religando os fios internos né, do nosso computador para que ele funcione direitinho. Oi. Ah, diante do que você colocou, é, apareceram vários insights que eu já tinha visto há muito tempo a partir até da própria pandemia, né? E um deles foi uma coisa... Quer dizer, não existe coincidência, né? Quando você fala de integração, o primeiro panfleto que eu divulguei, isso há 500 anos atrás, né? Que eu sou formada há 30 anos, foi integração corpo-mente-espírito. E quando eu coloquei isso, as pessoas, que é... Na parte, eu sou psicóloga, né? Você não pode falar em espírito. Porque você é da ciência. Aí eu coloquei: espírito para mim é a essência. E hoje eu, eu me realizo como profissional, justamente nessa parte. Que eu procuro na terapia colocar tudo isso que você falou: o acolhimento com o cliente, perceber como ele está, né? e perceber que todos nós somos realmente divinos. Então okay. tenho muito que agradecer. Parabéns para você que está botando em prática já há tanto tempo. Né? Uhum. Não, e uma coisa que me chamou a atenção, que você falou agora, né? eu fui uma pessoa educada no espiritismo, fui é, filha única, não podia fazer nada, e hoje eu percebo que eu conquistei muita coisa, mas não no externo. No interno. Uhum. Que é onde está, a verdadeira vida, né? Ah, e eu aprendi muito, não sei se você conhece, com o Luiz Gasparetto. Sim, é? sim, lembro dele. E eu fiz durante sete anos justamente essa aproximação que ele ensinou a gente na terapia. Que não é só falar, né? É ver além. Sim. Né? Então, isso não tem nada a ver com religião. Não. E espiritualidade, para mim, é essência, é consciência. Tá. Então, agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo de te rever, que eu já te conheço há bastante tempo, né? E parabéns! Obrigada, obrigada. E partindo disso, quando você fala de... É, que a, a maioria acha que falar de espírito não é ciência, é, o caminho está cada vez. Um, agora um congresso em Portugal, é, e já há anos que existem esses congressos. Eu fui em um 2017, agora eu tenho um, agora em julho, e é sobre ciência e espiritualidade. E é um tema que eu venho debatendo já há algum tempo. porque Porque a gente sempre ouve falar que a ciência é materialista, uma medicina também materialista, uma física materialista, ela, desde o final do século passado, que ela já sofreu abalos né, nessa materialidade com uh, Einstein né? mas depois foi desenvolvida a partir de Einstein a física quântica no meados do século passado e hoje em dia está é, é, presente, eu vou, eu vou estar junto com o Amit Goswami nesse congresso, que foi alguém que eu estudei também, eu estudei bom, eu estudei os livros dele eu devorei os livros dele entende, porque eu Final do século passado, ele era o que era um esplendor nessa, nessa linha. E, vamos dizer assim, pouco se falava disso. Né? Hoje, nesse século agora já se fala muito. Já, quer dizer, embora a Universidade de Virgínia, do século passado, já tivesse chamado o meu tio-avô, que era um médium fortíssimo, ele já fazia essas pesquisas, mas ele morreu antes de. Ele já estava muito idoso, morreu em 73, E, e foi justamente nesse ano que eles haviam chamado porque eles faziam pesquisas com os médicos, na Rússia também, nas universidades, para ver a, como é que funcionava esse. esse funcionava os campos. Né? Telepatia. Telepatia, exatamente. Terepatia. Os, é, os, agora temos o Herbert, que fala dos campos morfogenéticos, e tem uma série de estudos, mas você falou passado, a terapia de vida passada hoje na física você comprova pela pela teoria da não-localidade. Isso. De, isso aí é totalmente provado. Já é. É já ciência. É já é ciência. Em física você voltar ao passado já é uma coisa normal. Teoria, já é aceito. Já totalmente. Que teoria bom é essa é sua é Uma parte que é muito importante trazer isso. E o Amit, ele fala outro. Ele fala sobre psicologia isso. da, alma. Psicologia da alma. E é isso que é importante. Quando alguém fala que espiritualidade não é ciência, ou que falar de espírito é ciência, vocês já terão um argumentos de que não. É. O Amit, Gotsuami, que ele tem mais dezenas de livros entende inúmeros livros e ele é um cientista, entendeu? Que depois... e era um cientista, professor universitário nos Estados Unidos, porque ele viveu sempre, estudando nos Estados Unidos, e ele dedicou, já no final de carreira, aposentou-se, e ele vive, está com 80 anos, e ele vive correndo o mundo, e, e, e espalhando a ciência espiritualizada, ou seja, isso já era previsto por Ramatiz em Psicografias em 1950, porque eu li livros do meu tio, que ele estudava muito isso, e, e ele justamente falava de que breve, né, com a nova era, é, a ciência e a espiritualidade caminhariam juntas. eu nunca esqueci isso, porque eu era criança, bem adolescente, e eu digo: Não, eu vou, eu vou, eu vou entender isso, porque eu já achei fascinante. Entende? Que era uma coisa que era uma humilhação você falar em espírito diante de alguém que, ia, que fosse materialista e de mente científica. Você era humilhado né? em si. E com Cacu. Como e que Cacu, também. o Cacu também. também fala? Também isso. fala. Tem A espiritualidade várias... e a física. E a física. Então, boas dicas aí para vocês buscarem. E, e tentarem é, ler e se informar mais é, para ter argumentos, inclusive né, para quem desfizer do que você estiver é, acreditando ou praticando e a é muito bom excelente, excelente. E, e nós temos vários sim, ele também deu um o e volta à terceira idade é o que tem vários livros de, do século passado também na época que ele esteve aqui no, no Brasil, estivemos juntos como também o Chico Gross Patrick Drew bom, terceira idade não me apagou Patrick Drew também tem vários livros e ele pelo viés da regressão de memória também, ele era da NASA cientista da NASA e ele não esperou a aposentaria, abandonou num determinado momento e, e dedicou-se inteiramente a essa pesquisa, trabalhando com regressão de memória. Ele esteve com a Edith Fiore nos Estados Unidos, que já é parecida, uma italiana psiquiatra, que também juntou um grupo com o Patrick Drouot, Stanislav Grodd, para fazer trabalhos de, de regressão com grupos, assim, faziam cientificamente para ver quantitativamente. Né, que era o trabalho no consultório vê qualitativamente os resultados. E eles fizeram quantitativamente, né, cientificamente, para ver é, em, o número de mil pessoas, em mil pessoas que regrediram, é, tantas é, confirmaram que a vida após a morte, que a guerra, não sei em que ano, é, causou tal prejuízo, enfim, quantitativamente. E a Edith Fiore foi uma cientista que realmente impressionou muito a cultura dos Estados Unidos, que nos trouxe até esse século agora, confirmando a ciência da mente, com Patrick Duoh, Groff, que depois fundou a Transpessoal, que é a minha linha. A quarta corrente da psicologia foi fundada por Stapilath e Groff, Abraham Maslow, que foi da terceira, ele fundou a terceira corrente da psicanálise e depois avançou com esses pesquisadores e fundaram em 1975, mais ou menos, a quarta corrente que é a psicologia transpessoal em que o Espírito e Deus, no sentido de inteligência suprema que desconhecemos a forma, mas conhecemos os efeitos, é... É, dirigem e estão participando do mundo físico também. De, derrubaram a ciência materialista. E eu acho que falta pouco para a ciência materialista realmente é, cair, na real. cair na real. Exatamente, porque as evidências são tantas, né? Que não, só cego é não conseguimos espera Ah? É o mundo que nos espera. Esse é o mundo que nos espera. Exatamente. Então, esse é o mundo que nos espera passar dessa divisão evidente, que é o clima. Eu chamo de estertores da terceira dimensão. Esse caos mundial, querendo derrubar a luz, onde vê possibilidade de luz, vamos derrubar. E ah, as consequências, a conclusão disso. Né? Atravessando esse corredor polonês, nos espera um mundo que não é mais de, de expiação não é mais de karma, não é mais de dor não é mais de sobre-luz é de, não há opção é a luz. Regeneração. regeneração exatamente e aí a medicina vai mudar mas já está mudando, nós já temos gerações novas, brilhantes a política vai mudar nós já temos gerações de jovens entrando na política com outro olhar então em todas as áreas, na educação na educação entende? agora foi um longo trabalho né? o século passado começou né? tanto na ciência na educação, nós tivemos Heidegger eh, em todas as partes do mundo vários outros educadores trazendo novas versões para a educação, novo olhar né? então eu acredito muito nesse novo mundo de regeneração de colaboração eh, de unidade porque a unidade interna vai refletir um mundo unido externamente. Ninguém querendo destruir o outro para ter poder, não. Compartilhando cada qual tem o seu poder. Que é isso que eu percebo quando nos poucos contatos espirituais, que eu percebo na relação com as hierarquias de luz. Porque tem grupos que trabalham, inclusive me orientando nesse novo modelo de de em que o karma vai se extinguir, poucos pacientes acabarão é, é, trazendo ainda a karma para espiar, e a gente trabalha, mas muitos já estão buscando para entender essa unidade interna e já com essa noção. Então, eu observo, e eu fico muito curiosa e faço muitas perguntas a esses mestres orientadores, pergunto assim, como é que funciona? Às vezes eu tenho uma paciente da Holanda, que é uma brasileira que foi, mas continua fazendo online, e, e, e os orientadores dela aparecem claramente, coisas que não aparecem na normal, entendeu? Na, na kármica. E aparecem, e, e às vezes a psicologia dá lugar para a espiritualidade entrar. E eles mostram portais coisas importantes que ela precisa vivenciar naquele momento. Então, eu sempre pergunto, mas como é que está por trás? Como é que esse grupo com aquele outro, da paciente tal, de Minas Gerais, e eu vou investigando como é que eles funcionam. Agora, é o que nós vamos ter no nosso futuro breve. Eu espero que até o fim desse, até 2050, a gente já tenha assim, configurações também. Né? Se concordou, ele, né? como Presidente do Brasil. Ah, fala seu Fala seu. Possivelmente, um cristal, em 2040, 2046, será o Presidente do Brasil. É, Para quem não sabe, o cristal são pessoas de quem, muito acima do normal, já começaram a nascer a partir de 2010, foi é, que vem depois das Índias. As Índias vieram preparar a chegada dos cristais. Exatamente. São começou, É. Começou, começaram lá em 1950 com os. Como é? Os Índios. depois cristal e super cristal. Super cristal. Agora, daqui e diante, é os super cristais. São pessoas de que ia acima de 200. Acima de 200. E elas já nascem com a conexão, nasce, conexão, interno, conexão com Deus ingresso. Pois é, conectado no momento e aí conectados só. Isso fora. já é, não Isso. é só. E, e acho que já está aqui. Já, já, já tem, está nascendo. Já tem, dizem que já tem dois no Brasil. Já tem dois no Brasil. É. Possivelmente um desses vai ser nosso presidente. É, exatamente. E eles já estão, eles já estão espalhados nascendo pelo mundo inteiro, cada um vai para uma área. É um grande projeto, é uma arquitetura esse projeto de, de, de, de, de renascimento, o que eu chamo, que agora é dármico. Eu fico pasma, é, é de uma engenharia. O que nós falamos sobre você tem o seu Deus interno, e você tem que ter a intenção e determinar o que você quer. E se você duvida, você fica. Fica no meio do caminho. Alô? Então. Alô? Então, é, isso conclui, é, nos leva a gente, que concluir, que não tem outro caminho. caminho? Não, Alô? não tem. Não tem outro caminho. A não ser.. É, você, o seu Deus interno, esse Deus que usa o cérebro de forma inteligente. A sua vontade, a sua intenção, precisa usar o seu cérebro a seu favor, dando determinações e intenções que ele possa cumprir a seu favor. Tá? Se você vai numa reunião e você vai e encontra um rapaz e você está louca para arrumar um namorado, mas você olha e diz, ah, não, ele é muita areia para o meu caminhão, ah, eu não vou, não, ele nem vai olhar para mim, ele não vai olhar para você, porque você vai se comportar como alguém que não merece ser olhada, alguém que se esconde, entendeu? A sua energia não vai expandir a ponto de impressionar aquela pessoa para olhar e dizer, entendeu? Isso nas coisas mais simples do cotidiano, até nas mais profundas, na, na, no mergulho, na sua profissão, no seu estudo, nas suas escolhas, entende? É você, a resposta está dentro de você e o caminho é esse, tá? E aí sim, você vai configurar, no mundo externo, os resultados dessa autoestima, os resultados do trabalho, do estudo, da nos amores, na orientação da família, tudo isso. Eu acho que justamente uma terra de expiação, de dor e expiação, é justamente isso, uma terra de ignorância de quem somos. Porque aí nós materializamos horrores. O que é materializado aí? Se configura, são horrores. Quando passarmos para a terra de regeneração é porque a maioria está se amando se respeitando se comunicando internamente buscando as respostas dentro se acreditando deuses, que somos todos sementes de deuses. Eu vou encerrar mandando vocês imaginarem algo muito simples que é assim essa conexão interna que vocês têm vocês são apenas o dedo de, uma enorme, de um enorme espírito, brilhante, com toda a sabedoria da sua história milenar, tudo registrado, tudo aprendido. É um, um ser que geralmente tem pelo menos oito metros de altura de extensão. E ele cede um bracinho para materializar e encarnar. E ele se comunica passando essa sabedoria, mas nós não acreditamos que temos isso e a gente só é o que acredita que é então você se acredita só esse bracinho encarnado de 1,80m ou 1,60m não mais que isso então você vai viver como alguém desse tamanho quando você acredita que você pode abrir essa comunicação, essa chave esse portal e viver um braço encarnado com um espírito de 8 metros se comunicando e a outra vida, você vai ver a diferença vale a pena começar tá? Deus. isso, vós sois deus, essa é a frase viu ele tá sabendo ah, antes de eu, de eu falar eu queria pedir uma salva de palmas para, para quem a gente o depoimento é o general Sérgio que é o nosso presidente do clube ele teve de sair, que ele é ele é, é que ele tem agora às três e meia uma visita que já estava jantando. Eu ia, eu ia fazer uma pergunta, mas devido ao avançado hora eu não vou. Mas é, o que eu tenho eu. A Minhas a minha, a minha ideias é que eu aduno totalmente com o que foi exposto aqui. Aprendi muito hoje e até quero que não só com a senhora, mas também até com o que foi provocado. Né? Eu acho que essa é a, é a nossa finalidade. Agora, sem precisar de resposta, fica para a gente imaginar, a não ser que queira, faça questão de falar. Nessa pergunta, estamos prontos para o mundo que nos espera, a senhora falou muito entre sombra e luz. Né? E que nós estamos é, tomando velocidade até porque fisicamente né sem ir para o lado da, é, da metafísica nada disso a gente sabe que os planetas cada um tem uma velocidade porém eu não sei se essa velocidade que cada planeta tem tem uma finalidade também né? então é, eu digo o seguinte tem órbitas que são fáceis da gente imaginar que vão se antepor a essa tomada de força da luz perante é, as trevas vamos dizer assim até 2050, porque vejamos, toda a, a vida nossa está calcada em cima de uma coisa que nós não damos valor e muda, com esses três últimos meses que nós vivemos aí, a nossa cultura já mudou, pode ver uma cultura de quatro anos que vem uma cultura rápida e muda, a gente tem que ter consciência disso daí, não estou falando de política não, eu estou falando de realidade, e a realidade que a gente olha para frente, que a gente vê aí, é que, por exemplo, será que as religiões, como a senhora citou, a questão das encíclicas, dos papas, do papa dos papas, é, é, será que elas não vão se opor? Porque vai de encontro as culturas dela. Né? vou ter que citar mais uma vez o, o, o Noah área, né quando ele diz que os deuses das religiões são mitos. E São. Esse Deus interior que a senhora fala, assim como a criança ferida que nós temos dentro de nós, que todo dia o Tadashi Codomoto fala das suas pregações de manhã, e ela existe, isso aí são o nosso ser criativo. Né? O Deus aí é esse nome de criação, que é a nossa capacidade. Eu fui budista há seis anos. E se fala muito nisso. Que cada árvore que a gente encontra no caminho tentando acrescentar no futuro do mundo como todos nós aqui temos? Né? Essas coisas são muito profundas. Agora a cultura que vive hoje em dia, ela é contrária a isso. Ou não totalmente, mas desses 8 bilhões que estão aí, e todos nós sabemos que a maioria não tem essa consciência de sombra é, e, e luz, a maioria não tem. Será que é daqui, 2023, até 2050, nós conseguiremos transformar essa minoria em maioria? Ah, eu acho muito difícil. Bom, vamos ter que contribuir, mas vai ser difícil. Ainda bem que eu devo estar no outro andar para ver. Olha, eu achei a observação excelente. Agora, eu acho que sim, 2050. Por quê? Porque, como eu falei no início, o tempo não é mais o mesmo. A ressonância chuma prova que de 8% até o 2019, ele cresceu, acelerou grandemente. Então, e vai continuar acelerando. Tem que ser em ritmos de fases, porque senão a gente não suporta. Para quem está sensível, eu percebo cada mudança. Eles estão liberando flashes solares. Né? a grande, grande fraternidade então esses flash solares aceleram o despertar da consciência humana é porque o tempo não existe não, e o tempo não existe, só existe aqui o tempo linear eu, eu, não, não existe, é, não. então 2050 te é teórico é, é, é dentro de um tempo agora, que é muito mais rápido do que a gente imagina que seria, porque se a gente pensar linearmente botava mais 100 anos Entendeu? Não me. Mas como não podemos, não devemos pensar mais linearmente, temos que pensar nesses blocos de informação que chegam à memória da maioria. E você está falando desses, esses quatro anos e agora esses três meses que mudaram rapidamente. Mas isso é o estertor. Eu vejo essa sombra. Com os eles estão metendo os pés pelas mãos. Eles vão se pegar a corda com que vão se enforcar, porque está tão evidente que até cego até cego está vendo, entendeu? Ainda reage e não quer não quer entrar no assunto, mas está vendo. Então eu acho que você está certo na pergunta, na questão, mas a resposta eu acho que é só o tempo não linear. Eles estão se destruindo porque estão comendo, sabe quando o cachorro fica atrás do osso, o osso já não tem mais carne, ele começa a comer um ou outro estão ah, assim. É um troço interessante um para a sua eu não gosto muito de ficar com réplica, não, mas primeiro eu fico contente da sua não, resposta eu mas é mas reparou Exato. um troço interessante nessa colocação que eu fiz e na consequente resposta sua que nós mudamos o patamar de raciocínio quando o Cristiano entrou com a ideia é, de que o tempo não existe, mudou tudo. É, eu estou com a Maria agora, que a Ana já não deve estar aguentando mais, tem uma hora que a televisora é meia, eu vou lá para ver o YouTube e eu fico vendo religiosidade não, espiritualidade né? e astronomia. É o que eu gosto. Se você misturar essas duas coisas. Fatalmente vai dormir cheio de minhoca na cabeça. Vai dormir bem. É, não sei se vai dormir bem. Aí eu tomo um o pasalix, né? Um de graça aqui. Mas, é, é, mas isso aí é que eu acho que vai provocar em todos nós essa mudança. E vejam bem: vejam bem. Aí eu vou fazer, é, é, eu sou meio. Um bom eu sou bem transparente, né? Eu não me acerto muito de conversar com meus filhos. Não sei como é que é com vocês. Entendeu? Mas sabe por quê? Aí é todo choque de gerações. Mas não no sentido de que uma geração é melhor que a outra. Mas no sentido do foco de cada geração. É? A minha idade hoje me permite focar nesse tipo de coisa mas eu não vou querer que o meu filho que está desenvolvendo a vida com um filho perturbando, que pode ser que seja um desses eu tenho, eu tenho um neto de adotado, só. Tenho, um, um eu sei os outros dois eu não sei ainda é, as perguntas que essa criançada faz hoje em dia tem que ter já uma ligação alguma coisa, como diz a Ana, já vem com o chip trocado é? então é, essa, essa, ele está ali preocupado, então meu filho está ali preocupado ele não está com, com esse foco ele não está com esse foco isso aí é o outro ópcio também, né? Mas dentro dessa espaço-tempo a gente mas... quer mudar, aí já a gente não, não sabe. Olha só, é... só, só um minuto, o espaço. -tempo... Toda a palestra agora tu me pede um minuto. Pois é, eu... mas <risos> o espaço-tempo que eu estou falando é o seguinte, realmente, tu precisa, é, falo, tô... é O espaço-tempo que eu falo é uma coisa muito simples, de todos nós entendermos. O... A evolução do pensamento humano está tão rápida está evoluindo tão rápido se é que vocês não fizeram, ninguém faz há 50 anos atrás nós não tínhamos um celular hoje o celular está ficando obsoleto a cada ano 25 anos atrás pois é, então a, a, a mentalidade, o conhecimento humano está dobrando é, dobrava em 1950 a cada 50 anos Hoje ele está dobrando a cada cinco anos. A, a previsão é que 2030 ele esteja dobrando a cada 12 horas. Minha gente, 12 horas. Bota um celular aqui, comprou, 12 horas. O dia seguinte, ó, já, já sabe. Coisa, agora é? Acabou. agora um tempo, Corta. Né? Quer dizer, serão coisas muito superiores a isso. Um né? Espaço e tempo. Olha. É, só vai ter que contar <risos> e aproveita porque daqui a pouco vai ser de 12 a 12 horas <risos> Olha, é, eu quero eu quero em nome do, do, do, do clube militar é, é, em nome do, do presidente ele me pediu para falar isso que ele teve de sair né agradecer a sua participação, é, esse seu contributo, tenho a certeza que é realmente, tá um, pelo menos uma gotinha ficou dentro de cada um de nós aqui, né? e ele é mais do que uma gotinha, ele é uma semente, e sendo uma semente, é, com certeza ele vai florescer e ele vai produzir boas Muito obrigado pela sua presença aqui e fica um os um nossos agradecimentos. Mas tenho alegria de falar, porque ainda mais esse debate, assim, essa, é, essa conversa final, é estimulante. Eu acho isso ótimo. Muito obrigada a todos. E Obrigada.